Ok, eu preciso esclarecer uma coisa. Quando vocês nos comentários dizem que conseguem achar pizza com coca por 35 reais, tipo qual é a qualidade que vocês estão falando? Porque, tipo, eu consegui encontrar uma pizza por um preço abaixo de 30 reais aqui. Uh, ou uma versão um pouquinho melhor por um pouco mais caro. Enfim, em torno de 35. Uh, Mas, yeah. Aquilo não era uma portuguesa. Não tinha palmito, não tinha ervilha, não tinha quase nenhuma cebola, não tinha ovo. Tipo, eu imagino que as pizzas de 35 reais que vocês estão falando Tem pelo menos esse patamar de qualidade, não é? Ou não? Eu. Eu não sei que tipo de categoria é essa, mas eu aleatoriamente descobri isso aqui. Uh, enquanto eu tava jogando E aqui nós temos Ok, qual é o propósito disso? Tipo, tem simplesmente Alguns personagens aqui E é só isso? Tipo, será que tem algo Aqui dentro que eu consigo abrir? Ou isso é o propósito inteiro do segredo? Eu não tenho a menor ideia E francamente, isso pouco me importa ah, uh, yeah, tá na hora da gente lutar contra o chefe do terceiro andar e eu tô indo pelo caminho mais absurdo, possivelmente imaginável aqui, como todos podem observar. Ok, uh, onde exatamente fica o chefe mesmo? Fica aqui na esquerda, fica ali na direita, eu, eu não lembro, eu realmente não lembro de maneira... Ah, ok, ali está, já deu pra... Ver ali exatamente isso aqui. Ok, hora de pagar pra ver. Eu pergunto o que acontece se você ficar com dinheiro extra? Ou oh, nós iremos enfrentar o nós agora? Ok, eu estou curioso sobre como essa luta vai ser aqui. Será que vai ter tipo só própria gimmick ou controles normais? Acredito que isso aqui vai ser uma luta com sua própria gimmick. Ok, ele. Ok. Sirenes de luta contra o Metal Sonic aqui, sendo logo. Ok, provavelmente eu tenho que esperar ele brilhar e é tipo as regras normais. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Isso é razoavelmente simples. Ok, eu tenho que parar de me atingir com problema. Que? Eu não sei, eu estou vagamente incoerente aqui. Ok, eu tô... Isso aqui tá, tá sendo muito mal. Ou, oh, a propósito, muita falta de educação dele. Mas eu realmente não deveria ficar surpreso com isso, com o um personagem baseado no Noid. <risos> mas é, uma coisa que deve ser mencionada é que, tipo, eu assisti alguns vídeos, alguns... pro. Ué protótipos anteriores desse jogo e honestamente eu tinha completamente me esquecido que o pepino costumou uou uou eu não sei como dizer daquilo então quer saber o ideal é tentar não dizer daquilo e simplesmente parar sem dúvida alguma muito mais saudável do que fazer tentar tentar fazer qualquer outra coisa mas uh, e yeah, é o que eu tava dizendo e yeah, é o pepino costumava ter um ataque de três tabéfes que foi retirado. E eu, sinceramente, nem tinha percebido que isso foi algo que aconteceu aqui. Mas, definitivamente, acon... <risos> uh, uh, por quê? Por quê um nós gigante, de repente, que atinge o pro... Por quê? Por que existem múltiplos nós ali? Tipo, ele é uma espécie, ele se multiplica. Eu tô começando... A ficar uh, um pouquinho preocupado com essa situação inteira que está acontecendo aqui. A propósito, aqui está me lembrando daquela fase de Marvel vs. Capcom 2. Onde tem um palhaço no fundo. Ok. Não, eu perdi minha oportunidade completamente. Mas, yeah! Ok. Eu posso... Ah, droga. Eu tentei fazer um pouco de experimentação e acabei sendo punido por isso. Ok, tudo bem. Droga! Não era isso que eu queria que acontecesse. Ah, isso permanece não sendo algo que eu queria que acontecesse. Ah, eu perdi minha oportunidade de novo. Com essa mente, bem fácil você perder a oportunidade de ataque aqui com ele, o que é um problema, sem dúvida alguma. Uh, considerando que você tem que esperar. Mas o quê? Eu discordo profundamente do que acabou de acontecer aqui. Isso, isso não foi ok. Eu não aceito este acontecimento de maneira alguma. Ok. Mas pelo menos agora eu tenho um pouquinho de prática. Ou oh, não? Tenho um pouquinho de prática com isso aqui. Então, se eu conseguir um rank S logo agora, isso será fantástico. A propósito. Ok, yeah. Uh, será fantástico, porque as chances disso acontecer são bem pequenas, considerando que eu já levei uma pancada aqui. Mas é, aqui na primeira parte da luta você consegue... Viu o que eu disse? Na primeira parte da luta você consegue... Uau! Você consegue fazer bastante dano contra ele bem rápido, só que as oportunidades diminuem bastante na segunda parte da luta. Ok. Pronto. Primeira parte se foi e agora o <risos> balão <Palau> <risos> dos dois ficarem horrivelmente assustados com a situação é hilário. Não! Ah! Isso tudo foi o completo oposto que eu queria que acontecesse. Ok, tipo... Sério? Ok, eu tenho que ficar perto dele, senão isso não vai dar certo. Por que eu fiz aquilo? Eu não sei. Mas, e yeah, é, ok, tipo, basicamente a dificuldade nos chefes desse jogo é que, tipo, múltiplas coisas começam a acontecer ao mesmo tempo, depois um tempo e fica complicado, mas... Uh! Ok, nós e Pepperman certamente são bem mais difíceis do que uh, o Vigilante, porque, tipo foi, acho que três tentativas para eu conseguir o rank P, quando eu gravei o vídeo do, dos rank S e tipo, eu nem tava tentando pegar o rank P, simplesmente aconteceu de dar certo, mas tipo, é, quer saber, provavelmente não deveria jogar. Exato. Isso foi tremendamente burro. Provavelmente não deveria jogar exatamente agora. Simplesmente porque... Oh, qual é? Espera aí, ele estava brilhando. Aí depois ele explodiu e se teleportou. Eu... Eu não entendi. O um, que eu ia dizer? Eu não me lembro o que eu ia dizer. Mas, enfim, tipo... Chefes nos quais você não tem uma arma, uh, naturalmente, são mais difíceis do que chefes nos quais você tem uma arma. Afinal... Tipo, basicamente, o Vigilante ali era um chefe de Mega Man. Não é à toa que ele foi o mais fácil de todos uh, por uma margem bem grande. Tipo, yeah, chefes estilo Mega Man versus chefes de Luário são uma grande diferença. Se bem que, tipo, os outros chefes não realmente podem ser chamados de chefes de Luário. Que esse é o problema, quando um obstáculo intersecta com um chefe aí você perde a oportunidade tipo, perder a oportunidade é algo tão frustrante que simplesmente isso induz erros ok tudo bem, enfim yeah, eu tava falando dos protótipos do jogo, no protótipo original, era o nós que fazia Uh, você ter que fugir da torre Tipo, foram alteradas Tantas coisas Entre as versões Iniciais do jogo E a versão final Que o negócio é impressionante Co Ok, então É assim que funciona Você tem que pelo menos fazer ele chegar perto Pra forçar ele a teleportar Caso contrário. Ou oh, não, não, não, você não tem que forçar ele Como? Como eu não atingi ele Ali, naquele tempo inteiro, eu não sei. Ok. O fato dele te atacar ali daquele jeito é, sinceramente, hilário. Ok. Como? Ok. Eu... O que, o que houve? O que houve? Eu ataquei ele, mas os, o pepino simplesmente atravessou como se... Ok. <risos> ah, não imaginei que, tipo... Isso fosse tão complicado quanto foi. Problema... É o tempo de invencibilidade Isso é coisa... Ok, você não pode aparar depois de você fazer aquele ataque Bom de se saber Ok, é melhor simplesmente explodir as bombas desse jeito Porque caso contrário, não dá certo Yeah, muito melhor Ok, isso aqui foi bem ruim Mas pelo menos eu sei agora o que eu fazer com as bombas Tipo, fazer elas cessarem de ser um elemento Capaz de me fazer dano É a parte mais Importante de desviar. Ali Pau Ok Fique Tranquilo, tipo, eu tenho que ficar Mais ou menos sempre perto para eu não Perder a oportunidade Por mais não intuitivo Que isso seja, tipo Isso aqui é uma questão clássica De risco e recompensa É só isso? Não só Dá tudo mais certo quando você já tem um pouco mais de experiência na só aqui, ok? Aparar é fantástico. Yeah! Passei da primeira parte inteira da luta sem levar dano. É isso que eu quero ver. Quer saber? Tentar utilizar aquele inimigo que você pode arremessar contra ele. Eu acho que é a coisa que mais me causou problema aqui. Então, vou parar de tentar fazer isso. Yeah, isso parece saudável. Isso parece bom. Inteligente. Bom, livre-se da bomba. Livre-se da bomba. E apara ele. Então, BOOM. Ok. Livre-se da bomba. Oh, não me livrei da bomba. Isso é um problema. Oh, ok. Yeah. Isso que acontece naquela situação. Mas tá dando tudo... Razoavelmente bem aqui. Ou oh, será que. Quer saber? Assim que eu cogitei. Pera aí, o que é aquilo não. Hein? Eu estou confuso. Assim que eu cogitei, tudo se desfez. Ok, eu deveria ter feito aquilo. Eu não sei. Ok, só duas pancadas tipo, morrer eu não vou. Isso é fantástico. Ok. Meu, quando ele começa... Oh! Yeah, ok. Tem mais alguma coisa que vai acontecer? Será que ele vai ter uma terceira fase da luta? Talvez. Uh, arma! noisette existe, aparentemente. Uh, ok. <risos> Eu, sinceramente, esperava uma terceira parte da luta. Mas, enfim. Yeah, o... o balão ali... É sinceramente incrível, mas... É, ok, isso aqui é um Rank S. Então, quer saber, eu vou ter que me lembrar de incluir isso aqui no vídeo... Uh, equivalente. Primeira instância de redundância no vídeo, nesse caso. Mas, é, ok, e contou como eu tendo todos os... Chapéus ali. Ok, fantástico, eu estou com a chave... Onde é, onde é que eu uso a chave? Eu, oh, aqui. <risos> por que isso sequer foi uma dúvida por qualquer momento, eu não sei. Mas, é, eu acredito que, tipo... Todos os andares... Ah, o esgoto é no alto. Fascinante. Eu acredito que todos os andares têm um segredo neles. Mas, tipo, eu acho que eles não são... Nem telegrafados, nem nada E provavelmente exigem que você vá super rápido Ok Eu... Ok, provavelmente é bem mais fácil do que parece O controle está tremendo E eu não sei porquê Por que o controle... Estava tremendo esquisitamente. Eu não sei. Qual é o propósito desses segredos? Qual é o propósito desses segredos? Eu não sei. Eu definitivamente não sei. Mas espera um momento. Aquilo parecia indicar a possibilidade de jogar com o nós. Será que isso é possível? Ah, e será que ele é somente, tipo, uma skin? Peraí, o quê? Ei, por que você causa dano contra eu? Eu não sei, aquele... Aquela abóbora velhinha é extremamente poderosa, aparentemente. Fascinante. Ok, então, eu irei evitar... Tá lá. Hum, ok, aquilo provavelmente tem algum propósito. A ah, propósito, isso faz eu pensar: tipo, será que vai ter uma fase que será completamente não linear? Essa fase especificamente está me lembrando bastante de uma das fases da Sapphire Passage. Tu... <risos> ok, esse, esse jogo. Estava completamente justificado de ser mostrado na Sage. Não há dúvida alguma quanto a isso. Depois disso ter acontecido. <risos> ah, ok. Pizzas fumantes. Ninguém vai querer comer essa pizza. Entre no táxi. Oh-oh. O que isso significa? Eu não sei. Isso. Oh, tem tantos... NPCs... Casualmente sendo NPCs ali. Olha, isso aqui tá começando a me lembrar de Yoshi's Story. Que, tipo, eu acho que você podia se teleportar... Eu não lembro se era numa fase ou todas as fases, mas... Tipo, aquilo... Causava uma definitiva falta de estrutura que... Uh, havia comprometido o jogo... Oh! Ei, ei! Espera um instante. Oh! Ok, você pode utilizar isso para conseguir mais velocidade. Isso é ótimo. Ok, fantástico. Vamos, então, sair daqui. Isso vai fazer eu voltar pro exato mesmo lugar? Sim! Ok, tudo bem. Não há motivo para pânico. Aqui, a propósito... Ah, yeah, eu tô percebendo, tipo o macaco ali no fundo que eu não lembro se eu cheguei a falar mas definitivamente confirmado é uma referência ao Joe porque tipo eu acho que no manual de uma das demonstrações eu não sei foi dito no por alguém nos comentários de algum vídeo uh, foi mencionado que na descrição de inimigo que ele gostava de fazer strings então Referência confirmada ah, uh, Mas... Yeah, ok, eu tô... Aquelas rampas definitivamente me lembram de Jump Long Far E isso é uma verdade, sem dúvida alguma Ok, é basicamente, tipo, fixo O caminho que você toma a trajetória Ok, não tão fixo O noise está na parede Ahn... Uh... Ok, então até agora nenhum bônus e nenhum. Pera aí, nenhum ingrediente? Ok, não. Peguei um ingrediente aqui. Eu acho que tipo existe um em cada um desses lugares que você precisa do táxi para alcançar. Que tipo isso aqui é basicamente como funciona a estrutura desse jogo. Então, sem surpresas. Ok? Sem dúvida alguma, eu fracassei em utilizar aquele porco para conseguir velocidade suficiente, mas eu estou vendo com os meus olhinhos ali, peraí. Um olho secreto. Ok. Isso aqui é preocupante. Ok. Obviamente, eu não estou tratando isso aqui da maneira ideal. Mas tudo bem. Ok, porque a proposta, eu nem mencionei nada, mas tipo o, o cordão ali das gemas do porco é feito de linguiça e tipo, só que não é um pouquinho psico por parte daqueles porcos? Ah, quer saber, porcos são de fato completamente psico de qualquer maneira, tipo... Eles literalmente comem qualquer coisa, inclusive eles mesmos, se você deixar. Não sei se é por, tipo, burrice, eu não sei se, tipo, porcos foram emburrecidos uh, no processo de uh, fazer eles ficarem mais propícios geneticamente a engordar e fornecer mais carne e etc que foi definitivamente algo que aconteceu com as vacas então não tenho nada a dizer sobre isso realmente, mas tudo bem Ok, a fase continua por aqui Yeah, não, ela não continua, tipo... Chega no momento que você consegue identificar tranquilamente uh, o que é pra frente e o que é pra trás, etc mas é, falando nisso, isso também foi bastante alterado entre uh, cada um dos builds. Tipo, antes simplesmente é uma ai, placa dizendo saída uh, antes das portas corretas que você deveria ir, mas uh, aí então acabou sendo alterado. Acho que é alterado para setas. Então, finalmente, acabou sendo alterado para os NPCs ali que te ajudam. Que é, sem dúvida alguma, uma solução bem melhor. Mas, uau, se não foi uma opção que causou muito mais esforço para fazer todas as animações, etc. Tipo, esse jogo demorou para ser lançado por um motivo. Simplesmente tudo... Foi feito com excesso de capricho. Mesmo... Uh, não sendo completamente... Necessário. O Que eu aprovo. OU. Oh, quê? Eu tava quase dizendo. Oh, ali parece ter uma coisa. Não imaginei que tivesse. Oh, uh. Nós estamos na terra do bacon. E tem uma face ali no fundo tem, tem um porco ali atrás um porco da terra do bacon um, ele tá chegando mais perto eu não sei será que você ganha alguma coisa se tipo, você ficar parado aqui o tempo inteiro tipo isso parece algo que aconteceria mas eu não sei Ok, isso aqui é tipo um segredo extra. extra. Oh não! <risos> ok, isso foi hilário. Oh não, Pepino. Você está em cana. E agora. Ok. Conveniente que ele estava ali. Ele, ele já tipo. Já imaginava que isso ia acontecer. Plausível. Ok, então. Uh, yeah, tenho que novamente me reacostumar. É um gameplay diferente. Eu realmente espero que, tipo, todos... Oh, wow, O jeito que isso funciona é bem incrível. Uh, eu realmente espero que, tipo, todos os... <risos> uh, o Brick dirige. Isso é fantástico. Uh, todos os segmentos uh, com Gustavo e Brick sejam segmentos... Uh... Bom, segmentos. Estou dizendo todas as fases sejam mais generosas... Em termos de exigências, porque, sei lá, isso só parece algo correto de se fazer. Eu não sei de nada, além de que eu sei que eu vou acabar... Oh, olho! Ok, ótimo, fantástico. Eu acho que, tipo, o próximo só vai ser depois da gente... Chegar na parte correr O que vai ser fantástico Se acontecer Oh, eu meio que Perdi completa Oh, peraí É possível? Sim, é possível fazer um pulo duplo Ok, você só tem que esperar Um pouquinho mais do que Realmente parece Razoável Oh, não Olha, eu não tenho Oh, não Eu repito Uh, yeah, você tem que esperar Não é completamente algo Que parece intuitivo Mas dá certo É isso que importa no fim das contas uh, A proposta, eu acho que tipo Até agora só teve uma fase Onde era possível Conseguir três bônus Antes De conseguir fazer a fase Correr, e acho que era porque tipo, Você ia e depois voltava Ok, a propósito, vale a pena mencionar completamente não encontrei o faxineiro até então, o que é um motivo de preocupação. Se bem que, sei lá, pode ser que simplesmente esteja... esteja mais tarde do que o de costume. Aí ainda tem a coisa que eu vou precisar procurar a porta que só ele abre. Então, yeah, isso será algo. Ok, se eu subi... <risos> não, ok. Quer dizer, se eu subir aqui, eu não posso descer, mas, tipo, eu absolutamente posso. O que eu tava falando? Eu não sei. Ok, quer saber, eu acho que é melhor ir por aqui antes de ir em qualquer outra direção. Acho que esse porco específico aqui é uma caricatura de alguém, mas eu não sei quem. Simplesmente, tipo, é meio que característico, eu acho que eu deveria dizer. esse lugar que parece feito exatamente pra você colocar um segredo, mas talvez não. Pode ser que isso seja mais um obstáculo do que qualquer outra coisa. Ok, eu tenho que, tipo, parar de excessivamente ficar de olho em tudo. Será que eu tenho? Será que é algo justo dizer isso? Porque, tipo, na verdade eu tenho. Então... Yeah. Ok, a propósito, assunto... Uh, completamente aleatório por um momento aqui, mas tipo... Tá tendo aquele remake, relançamento do Kirby's Return to Dreamland Com algumas coisas adicionadas, mas tipo... Pelo que parece, que é o jogo não vai ter realmente nada... Oh! Fascinante! Eu acredito que realmente não vai ter nada super significativo... Em adição e honestamente, eu meu que espero que não, porque caso contrário, isso significaria mais um segundo let's play inteiro de Kirby's Return to Dreamland no canal. O que uh, seria desnecessário se isso não acontecesse. Mas, tipo, yeah, eles adicionaram duas habilidades, o que é legal sem dúvida alguma, mas eu acho que o resto é simplesmente uh, vamos colocar coisas. Ei, ali está ele coisas relativas a multiplayer e etc, e eu não poderia ligar menos pra isso. Ok, quer dizer, eles fizeram uh, vários minigames ali, e minigames definitivamente contam como uma parte uh, um pouquinho substancial, pelo menos, dos jogos do Kirby, mas... mesmo assim... Isso parece suspeito. Yes! Ok! Uh, uh, yeah! Eu consigo três, então. Yeah, eu basicamente consegui tudo, só falta a porta ali no final. Só isso que falta e tá tranquilo. Pra falar a verdade, eu acho que eu tô especificamente pensando em Kirby por causa de toda a situação de potencialmente inspirado uh, no Rick. Aqui do Gustavo e o Brick, então. Yeah, a propósito do Brick, não, você, você é fumante, eu só agora eu. Reparei naquele cigarro? Não, isso certamente não é saudável para a vida de um rato. O que você está fazendo com a sua vida? Eu, eu não sei, ele provavelmente não vive muito de qualquer maneira, afinal ele é um rato. Mas eu não sei exatamente qual é a correspondência da idade e uh, tipo, estimativa uh, de vida uh, de um rato de tamanho incomum. Existe uma grande diferença, certamente. Todo mundo está em pânico aqui. Por... Por que... Um... O que a gente fez, de fato, aqui para todo mundo entrar em pânico desse jeito? Tipo, o que acontece quando a gente faz isso? Eu não sei, mas tipo, impressão minha, ou o jeito que todo mundo está correndo aqui é inspirado... Uh, na vida moderna de Roku, porque certamente é o que parece para mim, mas tipo, pode não ser isso necessariamente aqui. Mas é yeah, ok, tipo, vamos nos concentrar no videogame aqui, ao invés de tentar identificar referências e etc. Eu preciso encontrar... A porta ali. É isso que eu preciso. Ok, então, de volta ao pepino, como é que exatamente eu vou fugitar. Da... Oh! Ok, simplesmente um táxi apareceu. Oh, é a pizza. Por que a pizza está nos auxiliando? Este é o maior mistério de todos. Até agora. Até o fim do jogo, a gente vai entender a natureza verdadeira da pizza. Ali, mas nesse momento não. Mas, tipo, eu imagino que, sei lá, no fim do jogo, uh, o pepino deve conseguir. Uh. Ok, eu. Eu não encontrei o que eu queria. Isto é um problema. Ei, você. Bom, conseguiu parar ele, o que é legal, mas eu. Eu não encontrei o armário, e isso é preocupante. Ok. Eu vou ter que procurar isso uh, depois. Eu simplesmente fui em alta velocidade ali e isso é o que foi. Mas, tipo, isso costuma ser mais fácil de se encontrar do que os segredos. Eu acho. Será que eu deveria achar? Eu não sei. Oh, eu nunca ia ter imaginado isso simplesmente pela dica de, tipo, ter coisas ali embaixo, mas... Yeah! Simplesmente os ingredientes ali eram dicas e é aqui que você consegue. Meu, eu estou decepcionado. Mas... Uh, yeah, isso eu só descobri porque eu olhei na Wiki. Honestamente, ainda bem que eu fiz isso. Caso contrário, sei lá, eu acredito que... Uh, isso teria sido extremamente frustrante aqui uma das coisas mais frustrante oh, pra falar a verdade agora que eu tô pensando eu me lembro de ter esquecido de mostrar uma coisa notável nesse jogo, tipo no segundo andar, apareceu uma pizza com uma caixa de mensagem imensa e eu, eu, eu não sei o que aquela pizza está dizendo. Está dizendo algo extremamente, potencialmente, cheio de lore. Mas eu não sei exatamente o que ela significava ali naquele momento. Então, e yeah, aquilo é somente uma intriga que potencialmente vai ser mencionado nos comentários ou coisa parecida, mas... É, yeah, não, tipo, o que exatamente acontece em cada uma das dimensões da torre da pizza Assim que a gente uh, destrói o Moai e começa a sequência de fuga Tipo, isso significa que a pizza vai atrás de todo mundo Destruir o lugar, ou... Eu não sei eu estou intrigado com lore profundo de Pizza Tower. Eu não peguei. Oh, eu, eu não me lembro onde ele está. Oh não! Ok, agora sim. Mas é, voltando ao que eu estava dizendo sobre qualidade da pizza. Honestamente, a melhor pizza que. pizza portuguesa que eu já comi. Uh, que teve, inclusive, uma abundância de ingredientes. O melhor palmito, o melhor... Basicamente tudo de todas as pizzas que eu comi foi na Pizzaria Palud. Tipo, a portuguesa lá é 81 reais. E tem, tipo, uma abundância de cebola também. Uh, mas, enfim... Uh, compensa. É só, tipo... Uh, não ir com muita frequência, especialmente considerando que é longe mas... e yeah, Olha, eu não sei exatamente o que você precisa fazer para conseguir um Rank C ou um Rank D. Tipo, é um desafio deliberado conseguir um Rank D, né? Ou talvez não, acho que você pode simplesmente se machucar diversas vezes até você perder pontos suficientes para conseguir, então... Eu acho que não contaria, mas tipo... Por que aquele rank sequer existe se é tão difícil obtê-lo?